Sério, mais uma luzinha minha aí. Deixa o like pra gente, pra ajudar a gente. A cada vez A ser inspiração para fazer as músicas. Então bora lá. Onde será? Será onde você está? Deus que me traz